Boa noite pessoal, hoje mais uma live no Chico, a nossa live de maio, né? Com uma chuvinha aqui em Bauru. Pessoal, agora espero que não caia a nossa live, a nossa internet. Vamos chamar. Boa noite a todos. Viu, pessoal? Orson, boa noite. Boa noite, Guair. Como vai? Tudo bem? bem? graças a Deus. E você? Tudo bem, prazer em vê-lo, viu? Prazer é todo meu. Obrigado, viu, Orson, por ter aceito o convite e participar da nossa live no Chico de Maio. Ah, é, uma, é uma honra, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, hoje a nossa live é com o Orson. Né? Eu vou estar apresentando ele, o Orson. É na... Se eu estiver enganado, Orson, por favor, me corrija, tá bom? O Orson é natural de Mineiros do Tietê e reside em Matão. Ambos municípios paulistas, aposentados, já esteve em três países da África para palestras doutrinárias, sendo articulista de vários jornais, revistas e sites. É autor de livros, vários, preside o Instituto Caibar Xútil, que pode ser acessado pelo portal www.caibarchustel.org org né? É e... esse site, na verdade, ele foi desativado, ele já não, não existe mais. Ah, não tem mais? Tá bom, não. É expositor espírita, entusiasta, está sempre envolvido com estudos, leituras, textos e palestras. E hoje é o convidado da nossa live no Chico. Seja muito bem-vindo, Orson. Perto é eu... a casa. Obrigado, Ivair. Minha saudação aos amigos que estão chegando esta oportunidade é muito valiosa para todos nós, eu me sinto muito honrado de participar, porque toda vez que se fala em abrir espaço para comentar sobre os conteúdos espíritas, o nosso coração fica entusiasmado, porque a doutrina espírita ela é inesgotável em seus conteúdos. Então estamos muito felizes aqui, agradecidos pelo convite. A nossa saudação ao seu público, aí do Chico, o público virtual acompanhando, nós também divulgamos ao nosso, os nossos amigos e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. E o tema é bastante instigante. Sim. Orso, a gente sempre é, é, pergunta para o nosso convidado, até foi uma curiosidade, às vezes, de, de muita gente, de como né, que ele chegou na doutrina, antes da gente estar tá dando início, então, ao nosso tema. Você poderia falar, né, como você iniciou a nossa doutrina? Bom, Ivaí, e amigos que nos ouvem. Eu sou espírita de infância, o meu avô já era espírita, de forma que quando eu me dei conta de mim mesmo, eu já estava dentro do movimento espírita com os meus pais, que foram muito atuantes na exposição doutrinária, no trabalho mediúnico, nas atividades assistenciais. Então, eu me tornei espírita por herança dos meus pais e me identifiquei muito, porque eu sempre gostei muito de falar em público, sempre gostei muito de pesquisar e a pesquisa espírita me trouxe muito entusiasmo, daí é, originou-se é, o desejo de escrever e de falar em público. Eu fui um garoto, vai e um adolescente muito tímido, muito tímido, muito retraído, mas através da doutrina espírita e este, esta oportunidade de falar em público, eu me libertei da minha timidez. É incrível isso, é um detalhe muito interessante da minha vida pessoal. Que legal, Orson. Bom, pessoal, o nosso tema hoje, então, eu vou, a gente vai aprender com o Orson aqui. nosso tema é vidas passadas. Eu vou ler um, um tema, um, um, um trecho, Orson, um texto que eu peguei, e aí você fica à vontade para construir e a gente vai trocando figurinha aí, pode ser? Okay, ok, claro, fique à vontade. Vamos lá. Você já se pegou questionando quem foi você em vidas passadas? Quando aceitamos que já vivemos outras vidas, que já tivemos outras experiências, logo vem a curiosidade de saber sobre o nosso passado. De acordo com os estudos e orientações de André Luiz, Espírito que escreveu pelas mãos de Chico Xavier, trazemos em nosso inconsciente, bem guardado, em nossa memória profunda, as experiências que vivemos em outras vidas, como se fosse uma verdadeira caixa preciosa de recordações recheadas de fatos, emoções, desejos, e todo o tipo de informação sobre tudo que já vivemos. Pelas nossas tendências, podemos ter vários indícios do que fizemos no passado, também as aptidões natas que trazemos desde pequenos. Aqueles idiomas que temos facilidade de desenvolver, como se já soubéssemos dele, antes mesmo de começar a estudar, podem nos dar sinais de um aprendizado anterior. Tudo aquilo que nos é muito fácil de aprender e compreender, são pistas de que em outras existências desenvolvemos essas habilidades e conhecimentos. O Espiritismo nos descortina informações preciosas sobre os processos de reencarnação e os mecanismos de causa e efeito, desvendando a relação direta de nossas vidas anteriores com a nossa situação atual. Além do mais, é fascinante constatar que tudo o que aprendemos, aquilo a que nos dedicamos, jamais será perdido. Os vínculos de amor que construímos seguirão pela eternidade como conquistas nossas. Tudo servirá como base para desenvolvermos ao infinito nossas potencialidades rumo à perfeição. Como dizia Chico Xavier, não podemos mudar o passado, mas podemos usar o presente para construir um novo amanhã. Muito bom texto. Esse texto ele define bem o que acontece com a questão das vidas passadas. Como eu falei aqui no começo da nossa abordagem, o tema é muito interessante, muito instigante. Nós aprendemos pela doutrina espírita e esse aprendizado é fruto de raciocínio, não é aceitação cega, nem deve ser aceitação cega. Pessoa que se aproxima do espiritismo e ouve falar nos conceitos do espiritismo, entre eles, o fato de que já vivemos outras existências, porque a vida ela é única, mas ela é dividida em várias existências. Essas várias existências são necessárias para promover o progresso intelecto-moral do espírito. Então a gente vive muitas vezes, milhares de vezes, ocupando corpos de carne. Essas experiências carnais são necessárias para que o espírito, através da repetição de experiências e aprendizados, aprimore-se intelecto-moralmente. Então isso deixa acúmulo de bagagens para o espírito. Nós temos bagagens eh, morais, temos bagagens intelectuais, temos bagagens emocionais, psicológicas e habilidades, como o texto se referiu aí com bastante ênfase. Porque, vejam só, quando nós voltamos à encarnação do planeta, ou em outras palavras, reencarnamos, como ensina também a doutrina espírita, aliás, vale dizer, que a reencarnação, a mediunidade, não é invenção do espiritismo, é uma lei da vida e que vamos aprender raciocinando pela lógica que traz, pela explicação racional. Quando nós reencarnamos, nós somos beneficiados, muita gente pensa que não, mas na verdade é um benefício. Somos beneficiados com o esquecimento do passado. O esquecimento do passado ele é necessário para que o espírito recomece a sua trajetória sem o peso dos traumas, das dificuldades, das, dos problemas que enfrentava em vidas passadas. Mas todos nós já vivemos inúmeras vidas anteriores. É, a expressão existências fica melhor que vidas, porque a vida é única. Mas nós vamos nos valer aqui da expressão vidas passadas, porque é o tema que se relaciona a essas lembranças e bagagens do passado. É um assunto muito interessante, vai porque algumas pessoas têm algumas lembranças. Sim, às vezes são lembranças vagas, mas a maior característica das nossas vidas passadas é a experiência que trazemos. Por isso é que nós temos, por exemplo, as crianças prodígio, os gênios, que desde cedo manifestam a sua genialidade. Por exemplo, uma criança que desde cedo começa a falar outro idioma, um idioma diferente da, da nação ou da família onde nasceu. Uma criança com habilidade para artes diversas, que sem ter aprendido piano, por exemplo, senta-se ao piano e toca uma melodia com maestria. Mas não é só isso. Existem pessoas com grandes habilidades industriais, por exemplo, né? pessoas com grande habilidade administrativa, pessoas que nascem com grande habilidade, ninguém, ninguém precisa ensinar e a pessoa começa a cantar, por exemplo, com grande facilidade. Pessoas que se destacam dos diversos segmentos da sociedade, das artes, da política, do esporte. Quer dizer, a pessoa já apresenta habilidades. De onde vem isso? De experiências passadas. Isso significa dizer que toda pessoa que se dedica a uma determinada área do conhecimento e sua correspondente atividade, e não é uma área só, a pessoa, tem pessoas que são capazes de se dedicar a várias áreas. Então, Aquela constância da dedicação de dedicação a determinado assunto, a determinada área do conhecimento ou de atividade, vai tornar aquele espírito um especialista no assunto. É por isso que a pessoa já nasce com habilidades que a pessoa se pergunta, mas onde é que ele aprendeu isso? Como é que ele foi se ninguém ensinou, ele não cursou nenhuma universidade? Como é que ele sabe isso? E sem usar a palavra reencarnação, porque muitas pessoas não aceitam a reencarnação e a gente compreende a não aceitação, ninguém é obrigado a aceitar ou acreditar em nada. Mas a reencarnação, ela não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Basta raciocinar nas crianças prodígio. Porque como é que uma, uma criança com três anos é capaz de falar outro idioma? Ou é capaz de sentar ao piano e tocar uma melodia de um grande clássico da, da música? Mas não é só isso. Nós temos gênios em vários segmentos. Você veja, por exemplo, no esporte. Alguma, alguns garotos com pouca idade já se tornam revelações no esporte. Como que pode isso? Claro que a dedicação, claro que o esforço, o treino faz um jogador precoce de futebol, por exemplo. Mas não é só isso. Quantos que não se dedicam, não se esforçam, treinam bastante... E não se torna um destaque, são criaturas normais, como nós. Todos nós cursamos a, a escola fundamental, a escola, muitos de nós fizemos curso superior, mas somos criaturas normais, não temos genialidade nenhuma. Mas tem pessoas que têm. Por quê? Deus privilegia? Não, não há privilégio na lei de Deus de forma nenhuma. Mas, por outro lado, muita gente questiona: mas por que, que o esquecimento? Como é que a gente não se lembra? Ora, isto é bondade de Deus. Se a gente se lembrasse, a gente não suportaria. Imagine quantos de nós que já não guardamos traumas dessa existência. Imagine você nascer e renascer com traumas acumulados de outras existências. A gente não suportaria. Então o esquecimento do passado é uma bênção. Mas existem pessoas que se lembram e são capazes de detalhar é, lugares, datas, pessoas, acontecimentos com precisão e espantam os pais assustam a ciência e muitos vão alegar que isso é telepatia, que isso é isso, é aquilo, etc e tal mas vamos raciocinar, vamos pensar como é que pode isso? Então é, não é mais lógico aceitar que o espírito vire muitas vezes para se aprimorar porque senão Deus seria parcial. Deus daria privilégios para uns em detrimento de outros. Porque ao lado da genialidade, ao lado das facilidades que muitas pessoas têm na vida, nós temos também as pessoas com grandes dificuldades, com deficiências físicas e mentais severas. Que Deus é esse que permite isso? Aí adentramos a área da lei de causa e efeito. Mas o mais interessante, vai o mais interessante de toda essa história é que quando se refere a vidas passadas, as pessoas começam a especular sobre a vida passada. Quem será que eu fui na vida passada? Quem será que fulano foi? Então começa aquela série de especulação. E é interessante porque essas especulações, ninguém foi um faxineiro, ninguém foi alguém que era um coletor de lixo, ninguém foi um empregado doméstico, todo mundo foi rei, foi rainha, foi alguém importante, foi genial, ah, eu fui não sei quem. Ora... Ora, isso é um contrassenso tremendo, porque todos nós estamos em caminhada de progresso. Então essas especulações são inúteis, absolutamente dispensáveis. Nós não temos que nos preocupar quem fomos ou quem deixamos de ser e quem fulano foi ou deixou de ser. Porque isso não é importante. O importante agora é o presente. Porque a reencarnação ela tem um detalhe fundamental. Ela nos dá uma oportunidade nova Renovada, Nós mudamos de ambiente, mudamos de nome, mudamos de sexo muitas vezes, mudamos de cidade, de país. Nós encontramos uma situação diferente para novos aprendizados. Isso não quer dizer que todos sejam assim, porque o Espírito pode renascer no mesmo ambiente, com a mesma família, o que é muito comum, mas nós mudamos a época, às vezes mudamos de atividade, tudo isso faz o Espírito crescer. Então, você disse no texto aí sobre habilidades, você disse no texto de lembranças, você disse no texto sobre as capacidades que todos desenvolvemos. Tudo isso é fruto das experiências já acumuladas. Então, como você disse aí, gostos. Às vezes, eu vou citar um fato pessoal. Eu tenho horror, horror, a arroz queimado. A minha esposa não queima o arroz, nunca queima. Porque ela sabe desse horror que eu tenho. Mas é por que eu tenho arroz, horror, arroz, arroz queimado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sentir o cheiro do arroz queimado, se eu sentir o cheiro, eu não como mais nada. Me revira o estômago completamente e eu sou capaz de vomitar mesmo com o estômago vazio. Por que isso? Qual é a razão dessa experiência nesta vida que nada aconteceu nessa direção? Nada. Isso possivelmente tem a ver com algum trauma do passado, alguma experiência difícil, talvez uma prisão, numa masmorra, onde era obrigada a comer arroz queimado, por exemplo, né? Isso criou... Mas não quer dizer que seja isso. Estou apenas citando um exemplo. Então, nós temos tendências, tendências boas. Por que que nós vemos isso nas crianças? Existem crianças que já nascem com a índole egoísta e existem crianças que já nascem com uma índole bondosa. Então, é algo muito interessante a considerar. Então nós vamos abrir o espaço aqui vai, para considerações, perguntas, porque o assunto não acaba. Se não. deixar, eu fico falando sem parar. É... Orto, então, ó, seguindo nessa linha assim, por exemplo, eu, na verdade, eu com um coentro, eu não posso ver coentro na minha vida. Rapaz, Celso, eu, se eu sentir o cheiro ou o gosto do coentro, eu vomito também e acaba meu paladar e acaba meu dia. Então, alguma coisa com coentro. Acho que eu plantei muito coentro, foi obrigado a plantar muito ali no, no chicote, e hoje eu não, né? Mas vamos lá. Eu, assim, é, por exemplo, né, Orson? Os grandes resgates, assim, eu acredito que os resgates são feitos dentro da nossa própria família mesmo, né? É, é, é, além, claro, dos espíritos já simpáticos que re, reencarnam juntos, né? Emmanuel nos fala no, no livro Dois Mil Anos que ele mesmo foi o seu bisavô, Existe também essa coisa do. Você, né? No caso, Sim. ele era o avô dele, então ele era avô do, do pai dele. Mas existe os um resgates também para que as pessoas se acertem e tal, né? Imagina se você lembrasse de coisas ruins que aconteceram com você e com esse outro espírito, por exemplo, que fosse seu irmão nessa vida e que você tem um carinho grande por ele, até porque é seu irmão. E que em outra vida passada vocês tiveram grandes desavenças ou grandes, né? Conflitos. Não seria legal, né? Então, Sim, é diferencial o esquecimento, né, Orson? Os muito conflitantes entre si, muitas vezes solicitam ou são orientados a reencarnarem no mesmo círculo familiar. Então, o marido ou a esposa com que você dorme pode ser um grande inimigo do passado, e agora estão juntos na condição de marido e mulher para se reajustarem. Mas não necessariamente marido e mulher, pode ser gênero e sogra, pode ser pai e filho, pode ser irmãos e que tem alguma desavença. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. E Deus, na sua lei de amor, é, colocou como dever que nos amemos uns aos outros. Este amor, ele sofre a interferência dos nossos egoísmos, da nossa vaidade, das nossas arrogâncias. Então, muitas vezes, nos desentendemos por força da agressividade que ainda guardamos dentro de nós. E aí, há a necessidade de retornarmos juntos para resolvermos as pendências que deixamos. Então, essas lembranças, elas são difíceis. Por isso que há o esquecimento, justamente para não reconhecer e se amar. Porque aí, se você aprender a amar o outro do jeito que ele é agora, quando você desencarnar, ambos desencarnar. ah, mas era você... Puxa, me perdoe. <risos> Está tudo certo. É, Orson, aí, aí a gente seguindo nessa linha, a gente vai até o nosso mestre, claro. É baseado no que Jesus nos, nos trouxe, né? Claro. É aí Jesus fala então para Nicodemos, né? Digo-lhe a verdade. Ninguém, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é, é, Jesus disse isso, né? Necessitamos dessas reencarnações. Claro, para ajustes, né? Para... E, e principalmente para evoluirmos, né, Ósio? Então, é, o, próprio mestre, o, o próprio mestre disse isso, não é? Essa é uma afirmação de Jesus. É, na pergunta do, do, do homem público, Senhor, né? como pode um homem nascer velho e entrar na barriga de sua mãe outra vez, né? E Jesus respondeu né, que é necessário. Nascer de novo para entrar no reino dos céus. Aí seria o caso de perguntar o que é o reino dos céus. O reino dos céus é um estado interior de pacificação é, expressiva. O reino dos céus é uma conquista interior. O reino dos céus não está lá, nem acolá, como disse o próprio Cristo, mas dentro de vós. Então, dentro de nós é esse reino de harmonia, de bem-estar, de, de, de um estado pacífico de aceitação, de resignação, de amor ao próximo. Olha, convenhamos, nós não somos flor que se cheire, nenhum de nós. Nós estamos num estágio ainda em que se alguém pisar no nosso pé, a gente vai esbravejar, vai ter reações violentas, vai querer discutir, etc. Esse pisar no pé não é simplesmente a imagem de, do sapato que pisa no dedão, porque às vezes um momento de distração você percebe que a pessoa não fez por querer, você perdoa, e se deixa para lá, por mais que tenha doído o pé. Mas alguém pegar o nosso pé envolve muitas outras questões da convivência, do relacionamento. Então nós criamos conflitos. Então, enquanto tivermos conflitos conosco e com os outros, nós não atingiremos esse estado de pacificação interior que corresponde ao reino dos céus, que é um estado, é aquela brisa interior de, de paz, de harmonia interior, de, de saúde espiritual. Então, para conquistar isso, isso só será conquistado com as experiências acumuladas no aprendizado. Aí surgem as oportunidades reencarnatórias. Alguns Espíritos precisam de muitas reencarnações para aprender a ter paciência, para não se irritar, para perdoar, para desenvolver a caridade, para ajudar o próximo, para confiar em Deus, ter esperança. E outros desenvolvem essa capacidade com mais rapidez. Normalmente, as aflições da vida, elas existem. O próprio Cristo também afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nem todo mundo está disposto a ter bom ânimo. Né? Então, a nossa resistência, a nossa teimosia, faz com que esse estado interior de conflito persista. E persistindo, nós vamos ter que voltar para resolver as pendências. Porque enquanto estamos revoltados, nervosos, enquanto estamos arrogantes, nós ferimos o próximo, nós lesamos pessoas e até a nós mesmos. E quando a gente retorna para o mundo dos espíritos, a gente faz uma avaliação da experiência vivida. E aí a gente constata o que deveria ter feito e não fez, ou o que fez de forma equivocada, e percebe a necessidade de retornar ao planeta através de uma nova experiência. E essa experiência, que uma, duas, dez mil, sabe-se lá quantas, faz com que a gente progrida para alcançar esse estado interior. Se você pegar um exemplo aqui, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, são pessoas pacificadas, que já conquistaram interiormente esse bem-estar pleno. Então, agora, por que uma pessoa dessa nasce no mundo? Ela já não está com o reino dos céus, quase dentro de si, eles têm um estado de pacificação, eles confiam, eles não ficam bravos, eles não têm raiva, não têm vingança, não têm ciúme, não têm inveja, não têm apego, nada, só o amor ao é próximo. Sabe por quê? Porque quando atingem esse estado interior de bem-estar, eles olham para baixo e vê a gente batendo a cabeça aqui. E por amor, eles falam, vamos lá ajudar eles, aí nascem aqui. Então esses sim. exemplos de renúncia, esses exemplos de amor, de caridade plena, que nós ainda não somos capazes, nós ainda somos teóricos e vai, ainda somos teóricos. Esses espíritos pegam com a mão na massa, despreocupados com aparência, despreocupados com conforto, despreocupados ah, com o egoísmo. Esses é são é orso, o botton Bottom Rômulo. Orson, baseado em tudo que estão falando, não é, não é aconselhável fazer a regressão. Pelo é que a gente estava falando antes, né? A regressão é um processo terapêutico, é, que é preciso ter muita prudência com a regressão. Não é, não é aconselhável fazer a regressão, por curiosidade. Quero saber quem eu fui. Ah, eu não consigo dormir de noite, vou fazer uma regressão para ver por que, que eu não durmo de noite. Não, não é assim. A regressão é indicada em casos terapêuticos acompanhados por profissionais da área que são capazes de controlar esse momento de regressão, seja por hipnose ou seja pela própria terapia de regressão de vidas passadas, né, que alguns profissionais da área fazem. São profissionais, profissionais fazem, são profissionais. Não é tarefa do centro espírita fazer isso. O centro espírita não está preparado para isso, não é função do espiritismo fazer isso. O Espiritismo indica que nós devemos é, procurar, em primeiro lugar, a nossa melhora moral atualmente. Esse é o objetivo do Espiritismo, daí todo o conteúdo doutrinário à disposição. Nos beneficiarmos, diante do sofrimento, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, etc. Mas poderá haver casos em que a regressão pode ser um recurso, desde que acompanhada por profissionais verdadeiramente preparados para isso especialmente se forem espíritas, porque é uma terapia, é uma terapia porque nós somos almas imortais e temos guardado em nós memórias passadas, e às vezes essas memórias passadas, Ivaíri, e caros amigos, transformam-se em traumas pesados no presente que fazem o sofrimento de muita gente, mas para fazer essa avaliação de regressão, é preciso consultar uhum. terapeutas especializados no assunto. E não fazer isso assim, a torto direito. E não é o caso. Porque nós corremos o risco de cair no fanatismo ou de cair na obsessão. Se fizermos isso por diversão, por curiosidade, ou por qualquer outro motivo menos sério. Apenas em casos extremamente delicados, é, traumáticos, pode ser indicado uma terapia. Mas isso não é apenas na terapia de vidas passadas que muitos casos são resolvidos. Muitas terapias psicológicas conseguem resolver muitos casos. Muitos casos são resolvidos com a terapia com psicólogo, né? Porque a, a regressão de vida passada, ela muitas vezes vai até a gestação e muitas vezes ultrapassa o período antes da gestação. E se o, o profissional não for reencarnacionista, aí fica difícil, pode cair no terreno aí, perigoso, né, das lembranças passadas. Agora, o grande problema, viu, vai, é a gente achar que foi rei, foi rainha, foi gente importante, embora entre nós existam aqueles que foram importantes, famosos também, é claro que sim. Ótimo, oh, oh, bem legal. Deixa eu te falar, hoje, hoje, com a vida que a gente leva, as tendências que nós temos, você já citou alguma coisa no texto também, mas para deixar assim, Mairé, com você explicando pra gente, é, eu consigo mais ou menos, é, não através da regressão, mas através de eu mesmo, mais ou menos, claro, mais ou menos, saber quem eu fui, como eu fui, né? Se eu fui uma má pessoa, se eu fui uma boa pessoa, até pelas minhas tendências que, que eu, eu tenho nesta vida aqui. Sim, velho, Pela observação de nós mesmos, nós podemos fazer uma ideia aproximada e até traçar um perfil, se nós nos dedicarmos a isso, na auto-observação, né? na auto-observação, fazermos uma pesquisa sobre nós mesmos. Não é difícil. Vamos observar. O que é que me deixa feliz? Verdadeiramente eu fico entusiasmado. O que é que me deixa chateado? O que é que me deixa aborrecido, com raiva? Quando é que eu tenho reações agressivas? O que é que me deixa entusiasmado? Então, a gente começa a traçar um perfil e a gente começa a perceber como é que a gente, que tendências a gente trouxe. Por exemplo, que esporte que eu gosto? Que programa de TV ou de filme, que tipo de filme eu gosto? Então, a gente vai identificando um perfil para situar. Vamos supor, quais as minhas habilidades profissionais, um sujeito que tem uma... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever, desde pequeno. Né? E lá em Mineiros, na minha cidade natal, tem um colega lá, um pouquinho mais velho que eu, alguns anos apenas, deve ser aí uns quatro anos mais velho do que eu, que ele é um grande marceneiro. Ele tem uma habilidade com madeira que sempre me impressionou. E ele, eu via ele construir os madeiramentos de suporte do telhado nas casas, ele pegava aquelas madeiras é, pesadas, aquelas, eu nem sei o nome daquilo, como é que chama aquilo, que põe os as Viva. vigas, isso, isso, estava querendo lembrar. ele pegava aquelas vigas já serradas no chão, na medida correta, e punha assim no ombro, rapaz, aquele negócio comprido, pesado, e subia a escada, e eu para subir um negócio daquele num telhado, eu levaria 10 anos para subir aquilo, mas ele subia assim e punha lá, pra... num instantinho ele fazia um telhado. Que habilidade, rapaz. Que habilidade para construir telhado. Ora, claro que ele se tornou um profissional dessa área, mas ele treinou, ele aprendeu, mas ele deve ter trazido já a experiência passada. E um belo dia, nós estávamos na cidade dirigindo, e eu percebi que ele vinha vindo atrás de mim, no carro dele. Então, durante várias, vários quarteirões, eu percebi que ele estava vindo atrás de mim. Aí eu parei num determinado lugar ele parou atrás de mim. E veio falar comigo. Veio falar comigo ele que ele precisava fazer um documento e ele precisava de alguém que escrevesse esse documento para ele. E veio pedir para mim. Olha que interessante, rapaz. E eu não sou capaz de construir um telhado. Não sou. Eu, nunca, eu não, não tenho habilidade nenhuma com ferramenta. Aqui em casa, quando queima um chuveiro, quando precisa trocar um ventilador, quando algum problema hidráulico ou elétrico, a Neuza já chama o profissional, porque sabe que eu martelo, chave de feno, alicate, nada a ver comigo no entanto, eu gosto muito de falar em público e gosto muito de escrever, quer dizer, é uma habilidade que eu trouxe eu vou ter que, numa das reencarnações futuras, exercitar habilidades manuais, com ferramentas e quem sabe construir um telhado, porque é algo que não está em mim nas ferramentas, e no entanto tem criaturas notáveis eu fico admirado, por exemplo, de ver as obras de engenharia, aqueles edifícios belíssimos. Ora, não é por acaso que o cara é um engenheiro, um, é, um arquiteto, que, que faz essas obras notáveis da engenharia, construção. e Isso tudo está certo, que ele estudou, se dedicou. Muitos iniciaram esse trabalho agora, mas muitos são experientes no passado. Se você pensar lá no tempo das caravelas, que adentravam os oceanos para fazer descobertas de novas terras. Rapaz, aqueles homens, sem nenhuma tecnologia, se lançavam ao mar. Que coragem, que experiência, que habilidade, quer dizer, trouxeram isso de algum lugar. Então, hoje nós vemos esse desenvolvimento virtual aqui, que da tecnologia propiciou. Nós temos profissionais muito experientes, que cada vez fazem descobertas, e temos os gênios também da informática. Não é por acaso. As habilidades e as tendências... Nós podemos observar em nós mesmos. Então, o, o segredo, o é esse. O que, é que, o que eu sei fazer com muita habilidade? Se eu sei fazer com grande facilidade, é porque eu já fiz antes. Porque eu já aprendi antes, embora eu possa desenvolver mais agora, é claro. O que é que eu tenho grande dificuldade em fazer? É alguma coisa que eu não aprendi ainda, então eu não fiz na vida passada. O que, é que me deixa muito alegre? Então, essa alegria, esse entusiasmo que você sente espontaneamente pode ser resultado de vivências anteriores. Da mesma forma, o que é que me deixa irritado? O que é que me deixa nervoso? Também pode ser de existências passadas, porque o peso disso é muito grande. Nós falamos aqui de alimentos que nos fazem vomitar, né? É, é. Alguém escreveu aí, não me lembro alguém, isso está no perispírito. Sim, por que está no perispírito? Porque marcou o perispírito com a experiência difícil. Então, isso marca muito, nós temos muitas marcas de existências anteriores, que estão em nós. Embora a gente não se lembre conscientemente, mas elas estão latentes em nós porque nós vivemos essas experiências antes. O, o Orson, essa, essa, essa palavra, então, esse, a, que as pessoas costumam falar, ele é autodidata. Essa questão do autodidata, então, é, é, é as pessoas que não acreditam em reencarnação, não acreditam que você já adquiriu essa experiência em outra vida tal. Então, elas, para facilitar a coisa, é autodidata. Mas é impossível uma pessoa tocar, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven <risos> ser auto Hã? Por não dá. Anos. Não dá, não tem como. Não tem, não é, é, é assim, é humanamente impossível se ela não tiver já aprendido isso, né? E, e a gente sabe que se, se ela tiver seis, sete anos, não sei, quatro anos, não teve aprendizado, né? Então. É a é, é questão de vidas passadas. Aí, para facilitar, é autodidata. É autodidata. É. É, o autodidata é uma classificação muito simples. né? É, eu sou escrita de infância com convicção na reencarnação. Não é que eu acredito, não. Eu tenho convicção mesmo, porque o raciocínio me levou a isso. Eu não tenho formação acadêmica. Eu não completei o estudo universitário. Eu me considero um autodidata, em muitos aspectos. Algumas pessoas perguntam para mim, o senhor é juiz, o senhor é advogado, o senhor é professor? Eu falei, não, nenhuma dessas coisas. Mas como? Eu falei, não, eu não sou eu. Tá. É ótimo, mas aí que está. Você pode não ter formação agora. Mas... Sim, é isso que eu queria chegar. É uma experiência anterior, né? Sim. Para você ter acumulado essa experiência, para agora, nessa encarnação, estar tá desenvolvendo isso, né? É, isso é o que a gente desenvolva agora outras habilidades. Agora. Sim. Né? sim. Ó, o Rômulo. É que eu estou com o óculos de longe. Deixa eu pôr de perto, para ficar mais fácil eu enxergar. O Rômulo, Rômulo bem-vindo. As pessoas que exercem a medicina, é algo nítido de vidas passadas? Os médicos, né? As que exercem a medicina tal, é algo nítido? Olha, é o, que, o quê? Como é que eu não entendi a pergunta? As pessoas que exercem a medicina é algo nítido de vidas passadas? Nítido. Olha, não necessariamente, viu, é, porque, acho... porque, às vezes, a pessoa desejou cursar a medicina com interesse financeiro, ganhar dinheiro como médico. É, porque pode acontecer isso também, né? Mas, os grandes médicos, os. Os grandes benfeitores da área da medicina são espíritos que já trouxeram experiências de vidas passadas. Mas eu estou me referindo aos grandes profissionais da medicina. Eu estou me referindo aos sacerdotes da medicina, que transformam a medicina num verdadeiro sacerdócio de dedicação, de experiência. Nós temos é, médicos muito dedicados em sua área. Nós vimos aí a experiência da Covid, que revelou grandes profissionais da área de enfermagem e da medicina. Possivelmente, e com grande intensidade, são pessoas que já viveram essa questão do trato das enfermidades e o acolhimento de pessoas. Mas isso não impede que outras pessoas tenham iniciado o contato com a medicina agora. Tanto é que a gente vê casos de falsos médicos que burlam diplomas, e nós vemos médicos às vezes, e isso não é só na medicina, né? Nós vemos profissionais mercenários que apenas pensam no ganho financeiro. Então, algumas pessoas podem estar iniciando agora, mas tudo tem que ter um início, né? E talvez aquele que nós consideramos hoje um, um médico ruim, ele vai se tornar amanhã um bom médico. Então, são experiências marcantes, mas nós temos muitos exemplos. Vocês vão se lembrar, as pessoas da minha geração, eu estou com 60 anos, no nosso tempo da década de 70... E na década de 80, até a década de 80 pelo menos, nós tínhamos os farmacêuticos que eram os médicos da cidade. Praticamente eles eram os médicos que atendiam os doentes, resolviam todos os casos, eles auscultavam o pulmão com o ouvido, nem tinham os aparelhos ainda, né? Então, hoje nós temos os especial... as especialidades em todas as áreas, né? Mas nós sempre tivemos pessoas dedicadíssimas ao cuidado com as enfermidades. Orson, até porque é, a pessoa não não é que ela foi médica, ela vai voltar a médica, ela vai ser médica, ela vai ser sempre médica, ela vai é, ela tem que né, é, aprender em todas as áreas, o espírito tem que evoluir em todos os sentidos, né? Emanuel mesmo foi foi um senador na outra garçom, ele era escravo, né? Sim. Você, toca no, você toca <risos> num assunto muito importante, vai, porque Sim. o espírito precisa fazer muitos aprendizados. O espírito usa, inclusive, corpo de mulher, corpo de homem, para aprender as duas experiências, né? Não necessariamente toda encarnação ele vai mudar de sexo, mas às vezes ele passa um grande período nascendo como homem e depois nasce como mulher ou vice-versa, e pode passar várias existências como mulher. Mas também assim, os espíritos passam pelas profissões mais humildes, o pedreiro, coletor de lixo, que são profissões importantíssimas, em outra ele vai, ele vai experienciar a ser um juiz, por exemplo, né? Em outra ele vai nascer em outro, em outro país, em outra raça, em outro idioma, para fazer aprendizados variados, inclusive em outros planetas, uma vez que não é a Terra o único planeta habitado. Então nós fazemos aprendizados variados. E tudo isso é acúmulo de experiência para o Espírito. Então se nós, nesta encarnação aqui, nós estamos aí no ano 2022. A maioria de nós nasceu no século passado. A não ser aqueles que estão agora com 21 anos, com 22 anos. Mas a maioria de nós é do século passado. E nós trouxemos a experiência do século passado em décadas onde não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha celular. Nós viemos de uma época diferente. As crianças que nasceram da década de 90 para frente já nasceram com o celular, já nasceram com a tecnologia virtual. Então, são experiências o espírito vai aprendendo com essas experiências. Esse é o detalhe da reencarnação. Quando nós voltarmos ao planeta, se merecermos voltar ao planeta, já encontraremos um planeta com é, mais progresso, mais evolução, mais aprendizados. Isso é, isso é genial, viu, velho? É genial. É, o, Orson, é, é, o, o nosso lar mesmo, você vê que quando o governador ia falar nas, nas casas, era um holograma dele. Ele aparecia em todas as casas, né? Então, no plano, no plano espiritual, essa, moleque, essa criançada que está nascendo, esses espíritos que estão nascendo hoje, eu acho que eles trazem também, impossível lá não ter essa questão dessa, dessa preparação tecnológica, porque você vê que as crianças conseguem pegar o celular ali, que nem você falou, e, e coisa que a gente não consegue, né? E eles, parece que... Então, lá também, eu acho que com certeza tem, né? Se a gente viu no nosso lar o... o, o essa questão do holograma, que a gente agora está desenvolvendo isso, nem faz tanto tempo ainda, né? É, é, a questão do holograma, lá no nosso lar, já existir. Então, é, é isso aí. Eu acho que a gente aprende aqui e lá. E, e se prepara para a nossa outra reencarnação, mas em, em condições diferentes, né? Não sendo sempre médico, não sendo sempre engenheiro. Variando as profissões, até para aprendizado, né, né Orson? É porque você, quando você é, é lixeiro, por exemplo, que você falou coletor de lixo, vamos falar assim, ou um pedreiro, a tendência é você ser mais humilde. Né? Não deveria, deveria todos mundos, todos nós sermos humildes, né, gente? Mas a tendência é você ser humilde, do que você ser um juiz de direito, do que você ser um advogado conhecido, geralmente é um pouco mais assim, é, soberba, né? Aquela coisa um pouco da, da soberba. Então o espírito, eu acredito que passe por todas essas condições para aprendizado mesmo, para evolução mesmo, né Jorge? É, não tenha dúvida, essas experiências são muito importantes, são muito válidas e todas as profissões, todas as atividades têm a sua utilidade geral no aprendizado e no amadurecimento do espírito. Isso é muito importante ser considerado, porque nós vamos aprendendo com o intercâmbio das ideias, estamos todos aprendendo uns com os outros. Quando nós chegamos aqui nessa reencarnação, as pessoas aí com mais de de 40 ou 50 anos, elas, eh, as crianças, quando nasceram lá no ano de, de 80, por exemplo, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. As crianças que estão nascendo hoje já encontram a tecnologia à disposição e lá no mundo espiritual é muito superior da Terra. Muito Sim. superior da Terra. Então eles chegam aqui encontram o celular e já sabem mexer no celular, né? Agora nós chegamos aqui não tinha essa, essa tecnologia, embora lá tivesse, mas não tivesse chegado aqui ainda. Então, a gente esquece. O, o cérebro não encontra, a criança cresce, esquece, não encontra, tem que aprender de novo. Aí a gente tem uma dificuldade em dar nada, né? Ainda bem que a gente vai superando essas dificuldades aí. É Isso aí, Or, O Romulo está pergunta né? perguntando aqui para nós, para você. Marcas de nascença, está ligada a vidas passadas, meus irmãos? Depende, né, ó? É, a pessoa que muito. tem as duas mãos, por exemplo. É, é, é uma providência... É, espiritual realmente para que talvez ela não cometa mais o suicídio, o homicídio né? talvez se fosse essa marca de nascença agora não sei se fosse uma mancha não sei, o que, que você acha? Normalmente as marcas de nascença elas têm sim a ver com experiências passadas né? o livro do doutor Hernani Guimarães Andrade Reencarnação no Brasil editado aqui pelo caso de Toro Clarim conta vários casos de pesquisas de evidências de reencarnação. Né? Então, eu estou me lembrando de um caso aqui, de, um, de uma criança que tinha uma, uma marca nas costas ou no peito, não me lembro exatamente se era na, nas costas ou no peito, que possivelmente seria um tiro que a pessoa levou. Né? E naquela família ou naquela cidade, houve um guarda que num assalto foi morto por um tiro e a marca de nascença estava exatamente no lugar do tiro. Né? Então, as marcas de nascença, elas podem e têm uma grande porcentagem indicativa de experiências de outras vidas, porque afeta o perispírito, né? e ao reencarnar na, na, na formação do novo corpo, aquela marca, aquela lesão do perispírito é transmitida para o corpo. Mas não necessariamente se pode pegar isso ao pé da letra, porque muitas vezes uma, uma, uma deficiência, uma marca de nascença pode ser fruto de uma má formação embrionária, não necessariamente ligado à experiência do passado, embora a má formação embrionária sofra também a interferência de, da presença do espírito ou da influência da mãe. Mas também a gente sabe que elementos químicos, o contato que a mãe teve com alguma substância tóxica pode causar uma má formação é, embrionária. Mas aí envolve também a lei de causa e efeito e muitos outros fatores. Então não dá para generalizar isso como que toda marca de nascência é fruto de existência passada. Mas, como você disse aí, a pessoa nasceu sem as mãos, a pessoa nasceu cega, nasceu surda, a pessoa nasceu sem braço... Ou sem uma perna, com defeito no pé. E nós temos os gêmeos siameses, por exemplo, que nascem grudados. Isso tem a ver com o passado. Isso tem a ver com experiências expiatórias do passado. Legal. Temos outra pergunta aqui. ó. Tu rola de novo. Porto, teremos muitas experiências relatadas no livro do Leão Denis. O problema do ser, do destino e da dor. né? É isso? Pois é, você... Nosso querido Rômulo, de Américo-Brasiliense, está conosco aqui. Obrigado, Rômulo. É, que Está pertinho de mim aqui. E o é. Rômulo está encantado com o Leão Denis. É né? muito boa citação aqui do grande Leão Denis, que foi um espírito, e é um espírito muito lúcido, e nos transmite muitas experiências do fruto da reencarnação. Porque quando fala do problema do ser, quer dizer, o ser sou eu, né? somos nós, do destino... O destino está diretamente ligado às experiências reencarnatórias, está diretamente ligada às lembranças é, e da dor. Por que, que a gente sofre? Por que, que a gente tem dor? A dor ela pode ter causa no passado, mas não necessariamente. Ela pode ter causa no presente também, por negligência, por descuido com a saúde, é, todo tipo de... Por, inclusive, como eu disse aí, de contaminação, de elementos tóxicos, que podem causar desarranjos orgânicos. Né? Então, a dor, ela tem várias causas. Mas esse livro do Leon Denis é fabuloso. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Queremos aqui sugerir a todos os telespectadores que estão aqui, aos nossos ouvintes da, do Instagram, que estão ligados, o Rômulo ele ouviu eu falar desse livro, e está lendo o livro, está quase no fim, ele me disse, e está encantado com a obra magnífica de Leão Denis. É muito importante dizer isso. O Arson... Até porque, é, é, como a gente falou, né? nossa vida hoje são tendências praticamente de vidas passadas, tá? muito, muito, influencia bastante. Mas a nossa vida futura também a gente praticamente constrói hoje. Então a gente pode. É, é, não é que a gente então, veio com essa tendência de vidas passadas, resolveu, resolveu até porque a gente talvez nem consiga em uma reencarnação resolver todo, todas as nossas tendências. Então a gente está moldando já a nossa vida futura, né, Orson? A nossa próxima reencarnação. Pelas nossas atitudes, pelas nossas, né? Pelas coisas que, que praticamos hoje, nessa, nessa encarnação agora, né? Muito importante você citar isso, porque nós estamos reencarnados. Se a gente fosse perguntar por que, que eu estou reencarnado, qual o objetivo de viver? Qual o objetivo da vida? E o próprio Leon Denis, no livro Depois da Morte vai dizer que o objetivo da vida é o progresso. O progresso contínuo. Ora, o progresso inclui o desenvolvimento intelectual que nós vamos desenvolver com as habilidades profissionais, com a reflexão, com o estudo, com a pesquisa, essa agilidade mental que nós somos capazes de desenvolver com a atividade intensa que nós podemos elaborar diariamente, tanto profissional como moral, familiar, relacionamento, nós desenvolvemos a inteligência. Mas o progresso também é o progresso moral, na aquisição de virtudes, no desenvolvimento moral que precisamos fazer. Mas também está ligado ao, às habilidades, variadas, variadas habilidades. Então eu posso, por exemplo, quero me tornar... É, um grande engenheiro, um grande escritor, um grande cineasta, um grande ator. Então eu vou me, me dedicar àquela atividade que eu quero me dedicar, e eu quero, quero alcançar. Então você se desenvolve. Agora, a vida futura, a próxima existência, ela está obrigatoriamente ligada à atual. Porque nós estamos despachando uma bagagem diariamente com as nossas atitudes com as nossas reações, decisões, iniciativas, isso vai formando uma bagagem que nós vamos encontrar na próxima existência. Então é melhor que a gente não deixe pendências, o mínimo de pendências que a gente puder deixar. Quais são as pendências? Não prejudicar os outros, porque todo prejuízo que nós causamos aos outros vai pesar no futuro. Se nós não repararmos agora nessa existência, a vida vai dar um jeito de cobrar da gente. Não é castigo, é consequência. Então, toda a lesão que nós causarmos a uma pessoa, a uma família, a uma instituição, a uma cidade, a um país, nós vamos ter que responder, vai ter que reparar. Então, isso são pendências e ficam para trás. Então, a gente tem que procurar utilizar bem o tempo que a gente tem fazendo aprendizados, Desenvolvendo moralidade, adquirindo virtudes, nos desfazendo de arrogância, de, de ciúme, de inveja e de prepotência, para quando reencarnarmos de novo, nós não estarmos ligados a essas prisões. São prisões dos condicionamentos, prisões dos vícios, prisões variadas que a gente vai criando com os condicionamentos que nos permitimos. Porque quando reencarnarmos de novo, é melhor que a gente reencarne em paz e não endividado moralmente ou até perseguido por inimigos que a gente prejudicou agora e agora eles não conseguiram nos perdoar, eles vão nos cobrar. Então, nós estamos construindo o nosso futuro. Se nós queremos uma vida futura de paz, sejamos a paz agora. É claro que a gente não consegue 100%, mas a gente pode se esforçar para fazer o melhor ao nosso alcance. Né? Tem mais uma pergunta aí, vai Bom, é da... Salles Gisela, isso. Quem é rico demais, famoso, foi boa pessoa no passado? Boa pergunta, interessante. O fato de ser rico, famoso, ter muitas possibilidades, não se liga diretamente à bondade do passado. É, não existe privilégio na obra da criação. Não existe nenhum tipo de preferência de Deus pelos seus filhos. Quem está hoje desfrutando de beleza, de fama e de riqueza, está com uma responsabilidade muito maior, porque a sua responsabilidade é usar esses recursos, a fama, a riqueza, é, a beleza, para beneficiar os seus irmãos. Não necessariamente foram pessoas boas do passado. Mas isso não quer dizer que uma pessoa boa do passado não mereça agora estar rico, famoso e belo para direcionar os recursos que tem em favor do próximo. E nós temos muitos exemplos de pessoas que são famosas, que são ricas e que destinam seu patrimônio, seus recursos, seus rendimentos para causas humanitárias. Como nós temos pessoas sem nenhum recurso, desprovidas de tudo, que são extremamente orgulhosas e vingativas. Quer dizer, não é o dinheiro nem a fama que forma a pessoa, mas é o seu caráter através do esforço que pode fazer. Como nós temos pessoas muito ricas, muito famosas, orgulhosas. Temos pessoas muito ricas, muito famosas, é, é, humildes. E temos o contrário. Temos pessoas pobres, revoltadas e amargas, como temos pessoas pobres, sem recursos, que são boníssimas. Isso depende do espírito e não do que ele tem em termos materiais. força até porque... Desculpa, só eu tive que dar saída para ligar meu, meu ring light aqui, que estava muito escuro. Perdão, tá? Imagina. Mas eu estou acompanhando aqui. Ó, essa questão da, da reencarnação, pessoal, rico, é, é muito perigosa, né? Ó? Ela é a, muito prova mais... da riqueza, a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da miséria e da carência, porque o rico, ele corre, corre o risco de ser seduzido pela vaidade, pela, pelas perdas de todo tipo, né? A pessoa carente, materialmente falando, ela corre o risco da revolta, da reclamação. E da falta de, de confiança em Deus, mas a da riqueza é muito pior que da pobreza. Ó, eu não queria passar no nossa live sem comentar o filme, aquele filme é, Minha Vida na Outra Vida, eu Bem, assisto, é, com filme. Certeza, né, que a, a, a eu, eu fica até de o pessoal, para quem não assistiu, é um filme maravilhoso, né, que e verídico, que conta a história de uma mãe sofredora, né, que sofre na mão do marido e acaba morrendo, né, Orso. Portanto, e tantos filhos. E aí ela reencarna, ela tem lembranças do passado, e ela acaba voltando para a cidade onde ela nasceu, viveu, né, e morreu, e reencontra os filhos, né? Isso que é assim muito lindo, que ela os filhos já claro, bem idosos já, já bem velhinhos, e ela acaba reencontrando os filhos. E essa história é verídica, né? E... É esse filme, ele é belíssimo, ele é emocionante, né? porque ela tem flashes de recordações e com esses flashes que aparecem lá pelos 40 anos de idade, ela tem um filho adolescente, com esses flashes ela começa a pesquisar e construir um passado que vai se revelando através desses flashes, inclusive com indicação de lugar, data, épocas, país, cidade, ela reconstrói a própria história, volta lá e reencontra os filhos, ela deixou agora idosos, ela morreu com a sensação de que abandonou os filhos, mas ela não teve culpa, né? mas ela ficou com essa culpa dentro dela, e ela reencontra os filhos e os une, porque o mais velho, encarregado pela mãe de cuidar dos irmãos menores, não foi capaz de fazer isso por uma certa circunstância. O filme é belíssimo, todo mundo viu esse filme, é muito ah, conhecido, mas quem não viu, Minha Vida na Outra Vida. Bom, a Zella... Thales Será que encontrarei meu pai que desencarnou há 30 anos? Com certeza. Sim. Gisele, é... em algum... possivelmente, sim. possivelmente sim, porque a reencarnação ela não é tão rápida assim. Mas poderá acontecer, em alguns casos, de quando a pessoa volta para o mundo espiritual, o pai ou a mãe já estejam reencarnados. Mas isso não quer dizer que seja regra normalmente os nossos parentes que foram primeiro, nos aguardam e vamos nos reencontrar sim, normalmente, mas pode acontecer daquele parente que foi antes, ter reencarnado, nesse caso para matar a saudade, os espíritos promovem o um encontro durante o sono do corpo físico, aí o que está encarnado quando dorme aqui na terra, em espírito ele se reencontra com o ente querido que agora está no plano espiritual, esse é um assunto fascinante, aliás a gente quer recomendar para você é, o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, para que você se inteire bastante desses casos de desencarnações. E, e o espírito é imortal, né, Gisela? Em algum momento vocês reencontram, né? O amor Sim. o amor é, é, é, o, é o bem que nunca se separa, né, Orson? E, e se, se, se houver esse relacionamento e houve amor, com certeza vocês não se separarão nunca, né? Na eternidade, se não se encontrarem em outras reencarnações se encontrarão com certeza no plano espiritual, né? É, somos espíritos imortais. O amor não se perde nunca, nunca são rompidos ah. os laços de amor. E, e, e a importância, né, Orson, para a gente estar, tá, estamos caminhando para o final, é, de que é importante a gente ter essa consciência de que é, não é, somos espíritos já de, novos na evolução, né? Se formos ver é, é, é, comparados assim, a espíritos evoluídos Como Jesus, por exemplo é, Mas já somos espíritos Que já tivemos diversas é, reencarnações né E talvez Estamos na nossa melhor reencarnação No momento que a gente pode agora Ter essa consciência Onde o espiritismo né, vem abrindo essa, é, essa, essa porta Larga da gente De aprendizado né? Não larga no sentido de, é, de Bagunça, mas de aprendizado realmente de quanto Kardec né, nos trouxe de ensinamento com, quando codificou a doutrina e os Espíritos, para que a gente tenha consciência de que tudo depende do, do hoje, do momento. Né? Existe o passado e vai existir esse futuro, mas que principalmente nós temos que nos cuidar do presente, que é aqui que vai definir né? o, o, o, né, o passado nosso, nos acertarmos com os nossos passados e, e criarmos um futuro melhor. Esse é o um grande detalhe, você fecha o assunto com grande propriedade, porque o nosso compromisso é agora. Nós não temos que ficar preocupados com o passado, com o que fizemos, deixamos de fazer, ou quem fomos nós. Isso não importa. E também quem foi o nosso marido, a nossa mulher, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho. Isso é absolutamente secundário. O importante é nós... Nos voltarmos para a construção de nós mesmos agora. Porque a dedicação ao agora, no estudo, no desenvolvimento moral, dará para todos nós um futuro melhor. Isso que é importante. Ah, ela está perguntando qual o nome do livro. Será que está se referindo ao livro? É, tudo. Leão Deli, do, né? Doutor Por Hernani, Deus. Reencarnação no Brasil. Foi o Por livro Deus Deus. que eu citei? Você citou o do André, do André Luiz. o. André Luiz do A Terra e do Céu. Terra Isso. O... Bom, para a pra, pra gente estar tá terminando, ó, é, vamos, algumas frases que nem Kardec nos... É, tem inclusive, tá no túmulo, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre. Tal é a lei, né? E Chico, o nosso grande Chico, nos fala. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvemos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Né? Então, a gente tem que ter, é, o plano espiritual nos oferece o que é de melhor nas reencarnações. Então, ninguém, a, a pessoa reclama, Nossa, mas eu nasci pobre, pode ter certeza que foi seu. é essa condição de melhor que foi feito para que você possa né, se ajustar e, e, e se encaixar novamente para tentar voltar a evoluir. Né? E, e que ser pobre também não é vergonha, né, hum. Osho? <risos> na, é né? <risos> na verdade, a gente sabe disso e a gente esquece, precisaria lembrar sempre. Nós estamos no melhor tempo, no melhor horário, no melhor lugar, com as melhores pessoas com quem deveríamos estar. Porque é a nossa necessidade, a carência ou a fartura, são experiências. A dificuldade ou a facilidade são experiências. Todos nós vamos aprendendo com as experiências. E a reencarnação ou as variadas existências dessa única vida acumulam experiências para sempre. Nós devemos valorizar o tempo presente, aproveitar o máximo, aprender, estudar, pesquisar e fazer o que estiver ao nosso alcance pela harmonia familiar, pela harmonia interior e para o bom relacionamento. Nós temos aí um tesouro à disposição, que é o Espiritismo. Eu quero sugerir aos amigos que estão nos assistindo, que leiam o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lembrado aí pelo Rômulo, e também o Depois da Morte, e também é, o Porquê da Vida. Os três são de Leão Denis. Vai haver um grande aproveitamento para todos. São pérolas preciosas que estão à disposição. Olha, pessoal, tem bastante coisa no livro dos espíritos. Ó. Eu comprei, Orson, já, ó, com a letra gigante, viu? <risos> Aqui tem bastante coisa que, é, que fala sobre, sobre, sobre vidas passadas. Pessoal, Orson, gratidão. Eu queria te agradecer muito, muito por ter aceito o nosso convite, em nome do nosso centro, em nome da diretoria do nosso centro, em nome do, dos frequentadores, dos trabalhadores da nossa casa, da UZI, né, daqui de Bauru, da interno municipal de Bauru, do qual eu também faço parte, sou diretor de artes lá. Queria um dia te convidar para a gente fazer uma live, mas falar sobre artes, que eu, é, a gente está desenvolvendo um trabalho bem legal aqui em Bauru. Esse ano a gente começa a trabalhar o mês que vem a nova peça, né? E, e, e vai ser bem legal. Eu te agradeço muito, em nome das pessoas que estão assistindo. Foi muito gostoso, maravilhoso esse aprendizado e essa oportunidade de te conhecer e falar com você. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Ivaí, pela oportunidade. Eu quero convidar os amigos a visitarem o meu canal. Está no meu próprio nome pessoal, Orson Peter Carrara. E também o canal, já que você falou em arte aí, visitarem e se inscreverem no canal do Grupo Musical Amigos do Bem, que eu também faço parte. Então, é um trabalho intenso que a gente tem aqui em Matão e quero convidar a vocês todos a conhecerem esses trabalhos. Muito obrigado, Ivaí. Um grande abraço para você e para todos que estão aqui. Gratidão, meu amor. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Gratidão a todos que estiveram com a gente aqui. Obrigado, viu? Até mais. tem uma outra oportunidade, Orson. Obrigado. Até bem. Tchau. Tchau.